aí, Peraí, aí, peraí, aí. este vídeo tem o patrocínio aqui da HotWave. A HotWave lançou o seu novo T5 Pro, 4 GB de RAM, 32 GB de ROM, 4-core com processador, câmera frontal de 5 MB, traseira 13 MB e já é Android 12. E este telefone é que É daqueles telefones estilo todo-terreno, estão a ver? E para que é que serve um telefone todo-terreno? Para a gente agarrar assim e... Agora vocês fiquem com a introdução deste telefone que a gente já volta a falar. Bem, como eu estava a dizer, este novo modelo T5 Pro é fixe, pode cair, não se estraga, todo o terreno, pode ir para o banho, também não se estraga, enfim, é um telefone todo o terreno. E tu, se estás de férias, tu se vais de férias, tu se tens putes que gostam de jogar e deixam cair os teus telefones, olha, compro um destes que acabou-se o problema. <risos> Siga para o vídeo. Como é que é a malta do Aço? Bem, onde é que a gente está a ir hoje? Hoje temos um tema diferente. Não, hoje é... Oh, é. Arrisco-me a dizer que é... Uma inovação, uma inovação, uma inovação. Temos aqui um amigo André. Comprou isto? Comprou isto, é parecido. Golfzinho. GTI. O que é que ele te disse? Ojo, o, que é, o que é que este gajo teve não, luz, é, a ousa de dizer? É só para passear. Oh. Meu, este é, este é mesmo só... Quer-se deixar, <risos> deixar do ar. E a gente convidou o gajo para almoçar. Vamos almoçar? Hã? Vamos almoçar. Vamos almoçar, vamos, almoçar. vamos almoçar, mas vamos almoçar onde? Hoje não sei. Vamos almoçar a vendas novas. Quem vai à Roma sem ver o papo. Como ninguém vai a vendas novas sem passar pelo Kissy. Pelo Kissy, né? claro. Prontos, assim no segredo, combinamos com o Kissy que hoje vamos lá fazer uma eletrónica. A gente oferece, a gente até oferece. Não, mas tem, é tudo ao máximo. <risos> tem que ser, é. Pronto, isto ainda não está como a gente quer. Bom, uh, É uh, isto, não, não caras mesmo. Não, mas já é engraçado. Ó. Já é engraçado. Ah, não, falta aquele o rar para a né? Falta o os... esquito. A Agora vamos documentar um Golf 6 GT original para lá e do aço para cá. Para cá, é para cá todos. Vai, bora lá. Então, já chegámos aqui ao nosso amigo aqui Olha, tu ficas de parte, tu vai ter uma hora que a gente, a gente é que conversa com o programador. Antes de mais, olá! olá. Obrigado pela disponibilidade. Vamos fazer aqui o registro de um de 6, não é? Este é 6? 6 é. original. Yeah. Vamos ver o que é que ele ganha, qual é a tua ideia, como é que tu trabalhas, o arranque para isto. É isso mesmo. É pá, hoje vamos, temos aqui o, o Yuri, que trouxe cá um golfe. 2012 210 cv esta versão tem 210 cv vamos utilizar aqui para programar o equipamento neste caso vamos utilizar a autotuna vamos ver o que é que dá este carro tem, em princípio está da origem daqui nada já vamos fazer também aqui uns data logs aqui na autotuna para vocês também perceberem como é que nós percebemos que se o carro estava estava bacana se não estava os incrementos por exemplo a pressão de turbo que ficou não sei o o que é que nós vamos fazer vamos ler o carro vamos programar o carro antes ainda vamos fazer o teste de origem que ainda não fizemos e depois o pessoal pergunta sem é fé, pá, quanto é que isso vai ganhar? Eu não sei, não faço a mínima ideia, não é só pela experiência que tenho em programar outros carros. Então temos que recorrer, para saber mais ou menos pela experiência uh, global, né? uh, temos que recorrer a um simulador para saber mais ou menos qual é que é a potência esperada. No simulador, e atenção que o simulador de potência diz aqui que os resultados apresentados no simulador podem diferir dos resultados obtidos na realidade. Então isto é um simulador, não quer dizer que isto, pela simulação, ele vai, iria dar os 210 originalmente e iria passar para 260 temos uma diferença de 50 cavalos o binário teria 280 originalmente modificado 380 agora vamos partir para a realidade vou meter o carro a ler vai fazer virtual rig ou seja vai me descarregar o cheiro original do carro vou medir o carro como está, depois carrego o Virtual Rito para saber se o carro estava mesmo de origem, meço outra vez e depois então vou para o computador fazer a reprogramação e depois vimos outra vez para ver os resultados finais. Medido de origem, temos bons ou maus resultados ou mais ou menos? Epá, temos bons resultados. Ele também tem um downpipe. Acho que o carro só tem menos downpipe. Os resultados foram satisfatórios para o, para o original. No quarto teste e no quinto teste tivemos uma diferença de 2 cv, nada de especial, depois aquilo controla a pressão do turbo, coisa completamente normal de um carro de gasolina no banco, nunca há dois testes mesmo iguaizinhos. Temos aqui uma média de 300 de binário, 302 a pressão turbo, e isso tudo por acaso a autotuner conta com, pá, com um log que até é bastante bom. Nesta centralina não é assim tão completo. E agora, por estes parâmetros aqui, pá, pelo valor da lambda, pelo pela pressão do turbo, isso tudo, pela ignição conseguimos depois fazer a reprogramação e saber se ele está a cumprir o que nós estamos a pedir na reprogramação ou não se ele estiver a cumprir, está tudo bem próximo passo, fazer a reprogramação estar outra vez no banco e fazer data logo ao mesmo tempo que estamos a fazer a programação para saber se o que nós pedimos na eletrónica efetivamente está a fazer no carro Já está a rir? Ó <risos> oh, Gil, para quem não queria já está a rir. Como é Finalizados os testes? Pops ah, and banks? Yeah finalizados os testes. Está pronto. Está tá pronto. Pá, não foi tipo assim à primeira, não. Tivemos que fazer aqui uns testes. Ele tinha, neste teste, pá, estamos a, a mais ou menos a média do outro e a média deste. Antes tínhamos 222, agora temos 257. Antes tínhamos 298, tinham 408. Epá, o binário é vós, que subiu vamos, bastante, já, não? Vamos, vamos mediar isto, né? 220, 255 e 300, 400. Subiu 100 de binário, subiu 40 cv. pronto Isto é um carro completamente de origem, não tem absolutamente nada, só tem... O downpipe. O downpipe, não há por isso, pá, para um carro só com downpipe, achamos que o, o resultado é bastante agradável. Também não estamos aqui com, com molqueiras. tivemos a verificar para os datalogs está a cumprir tudo bem. A pressão do turbo, a lambda, a ignição, não está a detonar. Os pops, como já viram, estão assim... Estão ao gosto do cliente dos dos clientes. A caixa, eu aqui não noto assim nada de diferente, porque a caixa é bastante rápida, é uma DSX. Está feito, agora falta testar, não é? Falta testar. Agora. Vamos deixar para o um próximo vídeo o teste. Este era de eletrónica, feito pelo Mikissi, já sabem, top como sempre. Agora guarda aí a reação do homem. No capítulo. <risos>